Pirascaba, 13 de junho de 2009, 8 e meia da noite. E aqui estamos mais um dia. Não seria só uma batalhada em rima? Não sabíamos que ia perpetuar Sesc, Prêmio Funarte, todo lugar, artigo, documentário e painel. A história ficou maior que Robson e Daniel. E ainda tá de pé. O local é o mesmo para Sá José. Bonifácio não foi fácil, mas é bom ver molecada crescendo e fazendo um som. <risos> e o novo se fez Sem novidade, sempre se faz Mas a boa da vez É que a necessidade Sempre traz algo a mais Era só gangue Só tiro sem dó Tó. Era tipo bang bang Puxa o gatilho e só Agora é só sangue Só tiro sem dó Tó. Só que em vez do nosso sangue Vamos vencer pelo nosso suor. É que desperdiçamos munições, perdemos noção do perigo. E não percebemos que nossas missões sempre foram derrotar o inimigo. E eu digo, nosso objetivo é o mesmo. E não vamos perdê-lo, mas sem dar tiro E nós vamos vencê-lo. A nova era chegou e é o momento da verdade. Para eles a nova era é tecnologia. Para nós a nova era é a humanidade. E nessa cidade, a necessidade nos trouxe até aqui. E a nossa força de vontade é o que vai nos fazer seguir. É a trocação de um lado sem piedade de forma frenética. É a motivação do outro que alivia e abraça de forma poética. Ainda estamos na batalha, e palavras cortarão como navalha, como sempre. Mas a partir de agora, a palavra também servirá de cura para nossa gente. A vida é batalha e todo mundo está ligado. Todo guerreiro quer ser condecorado e deixar o seu legado. Mas é que a chave de tudo não pode ser perdida. É que não existe motivo para batalha se não existe sentido a vida. A gente ressignifica o termo central e dignifica o conhecimento informal. A nossa casa só quem fica é quem sabe ser real, a que fica nossa dica, nosso lema ainda é. Na moral, isso é batalha central. A humildade é a essência e o respeito fundamental. Barulho para Menor SD! Barulho para todo Por vocês, o a zero Menor SD e os jurados são em 3, 2, 1. Menor SD está na próxima. Faça barulho, família! legitima, reconhece, também acha essencial votar na gente para a próxima etapa do edital. Volta.